qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer não abrir e fechar de olhos como um relâmpago ninguém sabe o dia nem a hora e somente os que estiverem com seus nomes no livro da vida é que vão ouvir a trombeta soar Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser num dia e hora que ninguém espera. Das crianças do ventre até as que estão na idade, ainda estão inocentes, não entraram na idade da razão, serão arrebatadas. Todas as crianças do mundo inteiro desaparecerão. Todos os salvos desaparecerão. E quando isso acontecer, o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. E então inicialmente se fecha o um portal do tempo da graça. E abre-se da grande tribulação. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A qualquer momento. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a E se você não estiver, como está lá em Apocalipse, com o seu nome, no livro da vida, você não vai ouvir a trombeta. O pior período de todos os tempos, em toda a história, e desde que o mundo foi criado, nenhum tempo se compara ao tempo da grande tribulação que está chegando. É o pior tempo de todos os tempos. Tudo que você hoje trata de problema no período da grande tribulação Não vai ser problema, você vai desejar esses problemas Porque tudo que você menos vai viver é essa suavidade que vivemos no tempo da graça Por isso que a Bíblia diz leve momentânea tribulação Porque aqui é leve e momentânea Mas no período da grande tribulação não Porque as pessoas tratam de problemas hoje elas vão desejar esse tipo de problema no período da grande tribulação Aquilo que te leva a agradar a Deus é o melhor lugar é, o que, é onde você deve estar e é o que você deve fazer Aquele que perseverar até o fim será salvo Perseverar em retidão, falando a verdade, fazendo o que é certo Agradando a Deus, renunciando ao pecado Lutando pelo que é certo, insistindo pelo que é certo Indo para o caminho da verdade e não se desviando dele perseverar até o fim, fazendo o que é certo, e não abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, o arrebatamento vai acontecer.